Here it comes, Boom Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Boom Shakalaka e esse vídeo que vocês iriam ver hoje é um vídeo perdido. Ele era um vídeo perdido, que eu jurei que eu não ia fazer novamente porque vocês vão ver a seguir o trabalho que deu para editar tudo, mas eu acabei encontrando os arquivos no iCloud, então eu estou... Retomando ele, que bela surpresa, então o que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje, ele é uma lista de estreantes, lembram que já faz um tempo eu fiz um vídeo que se chamava Todos os Rookies que Disputaram um All-Star Game? O vídeo de hoje é parecido, ele é todos os rookies que conseguiram um triple-double enquanto estreantes. São 165 ocasiões de triple-doubles de estreantes por 75 jogadores diferentes, incluindo NBA e ABA. E eu digo NBA e ABA porque o único jeito de eu procurar isso no Basketball Reference, que é o site onde eu procuro praticamente tudo aqui pro Buncha Calaca, o único jeito de procurar lá é com as duas ligas juntas. Vocês vão ver que tem três ocorrências de triple-doubles de estreantes na ABA, mas eu não podia simplesmente riscada a lista, porque esses jogadores que estrearam na ABA não estavam com a sua estreia na NBA computada como uma estreia, porque na busca eles já tinham estreado na ABA acho que deu pra entender né, como não dava pra fazer a busca nas duas ligas separadamente eu tive que fazer tudo junto então vamos lá Começando na temporada 54-55, dois estreantes conseguiram: Bob Pettit, então no Milwaukee Hawks, e Jim Tucker, jogador do Syracuse Nationals, hoje Philadelphia 76ers. Em 55-56, tivemos três jogadores: Tom Gola, do Philadelphia Warriors, conseguiu seis, Kenny Sears, do New York Knicks, conseguiu um, e Maurice Stokes, do Rochester Royals, hoje Sacramento Kings. Ele teve uma carreira curta na NBA devido a um problema de saúde, e ele conseguiu uma vez. 58 e 59, tivemos dois jogadores, Guy Rodgers, do Philadelphia Warriors, conseguiu três e Elgin Baylor, então no Minneapolis Lakers, conseguiu uma vez. 60-61, tivemos 26 triple-doubles do rookie Oscar Robertson, então no Cincinnati Royals, né, hoje Kings, e mais dois de Jerry West no Los Angeles Lakers. 28 triple-doubles de estreantes são o um recorde até hoje na história da NBA. Em 62-63, apenas um triple-double de estreante, Dave DeBuscher, pelo Detroit Pistons. 63-64, mais um triple-double de estreante, Jerry Lucas pelo Cincinnati Royals. 67-68, tivemos três jogadores, Art Williams pelo San Diego Rockets, hoje Houston Rockets, duas vezes, Walt Frazier pelo New York Knicks, duas vezes, e Connie Hawkins pelo Pittsburgh Pipers, da ABA, uma vez. Em 68 e 69, apenas um triple-double de estreante, Art Harris, pelo Seattle Supersonics. Nesse mesmo jogo, seu companheiro Lenny Wilkins também conseguiu um triple-double. Uma das raras ocasiões que companheiros conseguiram triple-doubles no mesmo jogo. 69 e 70, mais um do Royals, Norm Van Lier, pelo Cincinnati Royals, uma vez, e Karina Abdul Jabbar, uma vez pelo Milwaukee Bucks. Em 70 e 71, apenas uma ocorrência, John Johnson, do Cleveland Cavaliers. Em 71 e 72, duas ocorrências na ABA, Darnell Hillman pelo Indiana Pacers uma vez e Julius Irving pelo Virginia Squire uma vez também. 7374, apenas uma ocorrência, Ed Ratliff, do Houston Rockets. 7475 duas ocorrências, Bill Alton, do Portland Trail Blazers e Foots Walker, do Cleveland Cavaliers, uma vez cada. 7576 Alvan Adams, do Phoenix Suns, conseguiu cinco triple-doubles como estreante, e John Shoemate, do Buffalo Braves, hoje Los Angeles Clippers, conseguiu uma vez. 79 e 80 temos Magic Johnson e Larry Bird entrando na NBA. Magic Johnson conseguiu 12 Triple Doubles como estreante, é o terceiro jogador que mais conseguiu até hoje como estreante, e Larry Bird conseguiu uma vez um Triple Double como rookie. Em 82-83, tivemos um triple-double com tocos novamente Mark Eaton pelo Utah Jazz. 83-84, apenas a primeira escolha no draft, Ralph Sampson, conseguiu um triple-double. Em 84-85, um certo jogador conseguiu três triple-doubles como estreante, seu nome vocês estão vendo na foto, Michael Jordan. 86-87, dois jogadores conseguiram. Um deles foi a primeira escolha, o Brad Dory, pelo Cleveland Cavaliers, e o outro Chuck Person pelo Indiana Pacers. 87 e 88 tivemos três rookies com triple doubles Kevin Johnson, armador do Phoenix Suns, conseguiu três vezes Mark Jackson, armador dos Knicks e Rookie of the Year nessa temporada, conseguiu duas vezes E a surpresa, Winston Garland, do Golden State Warriors, conseguiu uma vez em 89 e 90, dois jogadores conseguiram três vezes cada. Um deles, Tim Hardaway, do Golden State Warriors, e o outro, o almirante David Robinson, finalmente estreando na NBA, após dois anos servindo à Marinha, desde que foi draftado, ele também conseguiu três vezes. Em 90 e 91, apenas um triple-double de estreante foi do Gary Payton, pelo Seattle Supersonics. Pula dois anos, 92 e 93, e apenas uma ocorrência de Tom Gugliotta pelo Washington Bullets, então. Em 93 e 94, os dois jogadores que foram trocados entre si, conseguiram um triple-double cada um. Chris Webber, draftado pelo Orlando, conseguiu pelo Golden State Warriors. E Penny Hardaway, draftado pelo Golden State Warriors, conseguiu uma vez pelo Orlando Magic. Em 94 e 95, os dois co-Rookies of the Year conseguiram triple doubles, Jason Kidd pelos Mavericks quatro vezes, e o outro Rookie of the Year, Grant Hill, pelo Detroit Pistons, conseguiu uma vez. No ano seguinte, apenas uma ocorrência, o Rookie of the Year, Damon Stoudamire do Toronto Raptors, conseguiu uma vez. No ano seguinte, dois jogadores, Antoine Walker, pelo Boston Celtics, duas vezes, e Sharif Abdulrahim, pelo Vancouver Grizzlies, conseguiu uma vez também. Pula para 99-2000, três jogadores diferentes conseguiram Lamar Odom pelos Clippers três vezes Steve Francis pelo Houston Rockets conseguiu uma vez e Andrew Miller pelo Cleveland Cavaliers conseguiu uma vez também em 2000-2001, o único a conseguir foi a primeira escolha no draft: Kenyon Martin, pelo New Jersey Nets, uma vez. 2001-2002, o único a conseguir foi Jamal Tinsley, pelo Indiana Pacers, duas vezes. 2002-2003, Jay Williams, ele que teve uma carreira curta, encerrada devido a um acidente de moto, foi o único a conseguir uma vez. No ano seguinte, apenas uma ocorrência, também de um rookie do Chicago Bulls, foi Kirk Heinrich que conseguiu. Pula mais um ano e o rookie André Godala, do Philadelphia 76ers, foi o único a conseguir, uma vez. Pula mais um ano e apenas um rookie conseguiu, Chris Paul, pelo New Orleans Oklahoma City Hornets, foram dois triple doubles. Pula mais três anos, 2008 2009, e o único rookie a conseguir foi Russell Westbrook mas foi apenas um, muito pouco, perto do que ele viria a conseguir depois. Aí vem 2009 e 2010, e batemos o recorde com quatro jogadores diferentes estreantes com Triple Double. Stephen Curry conseguiu uma vez pelos Warriors, Darren Collison, então pelo New Orleans Hornets, conseguiu uma vez também, Tyreek Evans, que ganhou o prêmio de Rookie of the Year, jogando pelo Sacramento Kings, conseguiu uma vez, e o desconhecido Terence Williams, o famoso T. Will, jogando pelo New Jersey Nets, também conseguiu uma ocorrência de triple-double como rookie. No ano seguinte, foram três jogadores. Blake Griffin, pelos Clippers, conseguiu duas vezes. John Wall, pelo Washington Wizards, ainda com esse uniforme antigo, conseguiu uma vez. E Jordan Crawford, também pelo Washington Wizards, conseguiu uma vez também. No ano seguinte, 2011 e 2012, apenas uma ocorrência de Campbell Walker pelo Charlotte Bobcats. Pula para 2013 e 2014, e nesse ano tem uma curiosidade, o Michael Carter-Williams, pelo Sixers Rookie of the Year, conseguiu duas vezes, e o Victor Oladipo, pelo Orlando Magic, uma vez. O curioso é que esse triple-double do Oladipo aconteceu no mesmo jogo de um dos triple-doubles do Michael Carter-Williams. O jogo era Sixers e Magic, e essa foi a única ocorrência da história da NBA de dois triple-doubles de estreantes no mesmo jogo. Em 2014 e 2015, duas ocorrências, ambas de Alfred Payton, também do Orlando Magic, Pula dois anos, 2016-17, também apenas um jogador conseguiu, foi o Rookie of the Year, Malcolm Brogdon, uma vez pelo Milwaukee Bucks. Em 2017-18, quatro jogadores diferentes conseguiram, igualando o recorde da classe de 2009. Ben Simmons, pelo Philadelphia, se tornou o segundo rookie da história com mais triple-doubles, 13. Lonzo Ball, pelo Los Angeles Lakers, conseguiu dois triple-doubles como estreante. Dennis Smith Jr., pelo Dallas Mavericks, conseguiu um triple-double. E Markel Fultz, jogando pelo Philadelphia 76ers, também conseguiu um triple-double como estreante, o triple-double mais jovem da história da NBA até hoje. Em 2018-19, dois jogadores conseguiram Luka Doncic pelo Dallas Mavericks oito vezes e Trae Young pelo Atlanta Hawks uma vez. Chegamos na temporada atual, até esse momento antes de ser retomada, apenas uma ocorrência de John Morant, provável Rookie of the Year, pelo Memphis Grizzlies. Essa foi a lista completa, agora vocês entendem quando eu falei que eu não ia editar tudo isso de novo se eu não achasse os arquivos originais, ainda bem que eu encontrei. Valeu então quem assistiu a mais esse vídeo no Buxa Calaca, quem não é inscrito, se inscreve, tem um, uma marca d'água aqui no lado, é só clicar em cima e se inscrever, ou entrem no meu canal e se inscrevam, deem like no vídeo se gostaram, e até o próximo vídeo. Grande abraço!